Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 25 do 9, quarta-feira. O meu desejo é que você esteja atento a tudo aquilo que o Senhor quer falar em seu coração. Para nossa reflexão diária, o texto está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo se você fazer um pequeno exercício em suas lembranças com certeza você irá lembrar de quantas maravilhosas oportunidades já surgiram em sua vida com certeza foram oportunidades de emprego de estudo, de um namoro, de um casamento, quem sabe, ou de comprar um, um carro, ou vendê-lo, ou comprar uma casa, enfim, em nossas vidas sempre irão aparecer oportunidades maravilhosas. Mas uma coisa é certa, nem todas as oportunidades nós aproveitamos. Nem todas as oportunidades damos valor quando elas surgem em nossas vidas. Nem sempre somos gratos a Deus por aquilo que está surgindo em nossas vidas. Infelizmente adiamos algumas decisões, por exemplo, a oportunidade de pedirmos perdão para uma pessoa em especial. Ou de irmos para uma igreja e receber uma palavra de refrigério para as nossas almas ou algo mais precioso de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele está à porta, o Senhor está te convidando a você não despertar esta oportunidade e ouvir a voz dele abrir a porta do seu coração e com certeza ele entrará em sua vida e grandes coisas o senhor fará se assim você deseja aceitá-lo como seu senhor e salvador ore comigo assim amado deus poderoso pai eu quero me ligar, ó Deus, nesse momento a essa oração, clamando, ó Deus, o seu perdão, me arrependendo, ó Deus, de todos os meus pecados e aceitando o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu me arrependo, ó Deus, de ter desperdiçado todas as oportunidades que o Senhor, ó Pai, mostrou e nos presenteou durante essa vida mas que em nome de Jesus eu não venha perder essa oportunidade de acertar a minha vida de aceitar ao Senhor como meu Senhor e Salvador me ajuda, ó Deus, a firmar os meus pés em Ti me ajuda, ó Deus, a ter força a ter desejo de procurar uma igreja de ler mais a Bíblia, de procurar ajuda a todo aquele que pode me ajudar. E em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará através da sua doce presença em meu viver. Assim eu te peço, fique comigo em nome de Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudmeier. Se inscreva em nosso canal, me ajude a propagar a palavra de Deus para todos aqueles que têm uma tendência a tirar a sua própria vida. E eu tenho certeza que o Senhor assim te recompensará. Fica com Deus, em nome de Jesus.